Professor, eu queria primeiramente, então, agradecer é, você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, para a entrevista de OI, é, dizer, que, <risos> dizer que é um prazer imenso também. também. O professor Ângelo tem vasta experiência em diversas áreas de pesquisa ligadas, é, ligadas aos recursos pesqueiros, incluindo pesquisas com espécies invasoras,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 tendi mais para a parte de biologia, da conservação, ecologia. A minha, minha ideia era que teologia pura mesmo, tanto assim que eu, na época dava zoologia na universidade. Bom, é, e a, esco, a escolha da, da, de conservação pela área de biologia de conservação ou ecologia de reservatórios, para mim a biologia de conservação realmente é a junção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 Toda, toda essa, essa, vamos dizer, a escolha que eu fiz foi pela etiologia e depois pela área de conservação. Ah, que bacana. E no Pé, ele se tornou o que se tornou, né? professor É, foi, foi, foi uma experiência muito boa. É. Uhum.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 com todos os envolvidos, sempre é muito doente enriquecedor o que não dá é uma discussão que você não tem condições de se apresentar né? então, aí, ou uma afirmação que você não tem condições de se mas que bom que em geral, você bem, bem as informações sim. técnicas provenientes da universidade, as pesquisas sim, sim. Não, tem, não tem tido problema com os órgãos de controle ambiental agora quando a pessoa não quer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 Agora, a tilápia, ela, ela se expande extraordinariamente, né? Ocupa a, a força de propágulo de tilápia é muito maior do que o maré. Né? E a possibilidade dela entrar no ambiente é muito maior. No livro sobre espécie invasora mesmo, tem o um livro do, do, do Simberloff, né? tem vários. Né? Simberloff que eu acho bem interessante.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 Um, um, um. Acho que o Simberloff. Simberloff é, o, é, o, é o, o ídolo, né, dos trabalhos de convivação. Inclusive ele foi o nosso entrevistado na primeira parte da, é. da edição, né? É. Eu acho é. que ele, é. ele realmente é um dos melhores, é o melhor. Hum. Um, um, um, um. Acho que foi a Biologia da Conservação. Foi principalmente a biologia da conservação para graduação. Eu achei que a pós-graduação também, né? Na pós-graduação fica mais elaborada, você não fala tanto mais as coisas simples, né? Eu fui sua aluna em 2008 É. Biologia da conservação. É, vocês daqui. Ou <risos> oh, não tem possibilidade. Eu não tem, acho que não. <risos> Eu teria sido biólogo mesmo. É, eu não me vejo em outra. Mas era moleque que ia ser jornalista mesmo. Mas hoje eu não me vejo em outra. Faria tudo de novo, né? Então, deve ser. É Apesar dos desafios. Umito. Apesar dos desafios, sim. Porém, eu isso, admirava muito. Asimero Macondo. não é Macondo. Uma...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 De eu... é, Trazendo muitas alegrias e tristezas também, como tudo na vida. Então tá, professora, a gente encerra então a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez sua disponibilidade para participar na revista. Com, com certeza, uma grande contribuição. Muito obrigada. Muito orgulho. É, é um prazer. Muito